Fala, fala galerinha! E aí, eu sou o claro. eu sou mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer em comemoração ao Dia das Crianças, que foi ontem, livros com crianças que a gente queria muito ser amigo que eu vou falar aqui é O Sol é para Todos. Eu acho que eu já comentei um pouquinho sobre ele aqui, mas é um clássico, né? Basicamente vai contar a história da família de Scott. Ela tem um pai que é solteiro, ela tem um irmão também. E aí ele é um advogado e ele tem que defender um negro. Isso eu acho que se passa deve ser na década de 50, não sei por aí. Enfim, tô chutando, tô chutando, não lembro. Tem muito sobre racismo, tem muito sobre pessoas, de uma maneira geral, relações, fofocas, cidade pequena. Gossip. <risos> <risos> Inclusive esse livro se passa em duas etapas da vida dela, então a gente se apega bastante Porque a gente vai conhecer ela bem pequenininha E ela um pouquinho maiorzinha Então né, a pessoa fica naquele apego pela personagem Mas é uma personagem que traz muitas reflexões Sobre... Sabe aquela criança Que ela é super inteligente Só que ela é inocente Só que ela faz a pessoa refletir sobre as coisas da vida E é uma história muito cativante E é uma personagem muito cativante que eu queria ser amiga uma criança que eu conheci há pouco tempo E ainda não conheci a história completa Porque ainda estou lendo o um livro Hoje vai ser diferente É a criança Timbi Que é o filho de Eleanor Que é a nossa protagonista daqui Na verdade não sei muito o que falar sobre a história Porque acabei de ler mesmo Não cheguei nem na metade Mas Timbi a gente já pode perceber que é uma criança divertida Super inteligente E ele é muito diferente das crianças padrão A gente vê que ele tem um comportamento que foge da linha De, de, ah, de criancinha bestinha Ele pega as coisas Ele é muito rápido rápido e com é, astuto, <risos> uma criança que tem muito pra prosperar, vai ser alguém na vida, uhum. chega já. Outra criança eu já comentei aqui no canal também, né, foi Joia, de Passarinho, que vai contar a história de Passarinho, digamos assim, porque é o um apelido que o avô dela dava pro irmão dela, que acabou se suicidando de um penhasco. É, esse livro também é sobre relacionamentos entre pessoas, né, fala uhum. muito sobre isso. E eu acho que é mais ou menos quase o mesmo motivo da outra personagem, porque também é uma criança muito pequenininha, mas que traz umas reflexões bem legais, você se apega a ela porque ela é muito legal. ou oh, menino legal. <risos> ah, Fê, ela é muito fofa, sério. Mas... Quem puder ler, ler esse livro, porque... Ele é curtinho e bastante tocante e traz umas reflexões bem show. Falando em relacionamentos, aqui a gente tem mais um relacionamento familiar entre crianças, que são as crianças Mei e Jin. Na verdade, a maioria dos personagens desse livro aqui é criança, então os nossos protagonistas também o são. E aqui, essa cidade murada é uma cidade que é fictícia, mas é baseada numa cidade real, que tem, tipo, muitos ladrões, drogas, prostituição, é, pessoas que vivem à margem da sociedade. E aqui as crianças que fazem parte desse mundo, se envolvem com drogas, com armas, com toda essa questão tensa, política... Ah, chega <risos> E Dai, além de Mei Yi e Jin, que eu acabei de falar. É muito difícil falar esses nomes desses personagens, porque Mei Yin, Jin, Dai, a gente fica sem saber diferenciar. Enfim, são personagens muito cativantes. Não é um os livros que eu mais amei na minha vida. Mas reconheço que os personagens daqui são muito legais, inteligentes. Também eles são desenrolados, até porque eles vivem sozinhos aqui nessa cidade, né? Não tem quem cuide deles, os bichinhos, coitados. Tu tá gritando um pouco, tô Acho que eu tô falando alto, né? Falta de costume, pessoal. Falando de falta de costume, a gente tá aqui, né? Aqui, aqui. Tamo aqui, né? Tamo aqui. Estamos, né? Voltando a esse ambiente. Tentando voltar, mas é a vida que segue. É, pra quem percebeu, a gente andou um pouco, né? Ausentes Off. desse YouTube, mas foi basicamente por falta de tempo de gravação. As agendas não estão batendo, mas a gente está tentando. Então, vai dar certo, ó. Vai Vamos dar certo. Lá. Deixa aqui embaixo nos comentários também livros com crianças que vocês acham super legais E a gente deve conhecer também para que a gente possa, né, fazer uma troca de figurinhas como sempre E não esquece que o esquema é o mesmo, aqui no box de descrição tem um link por onde você pode comprar esses livros E vai estar ajudando o canal Não esquece de deixar o seu like, se assistir até aqui, se inscreve no canal e fica ligado nas nossas redes sociais Valeu! Valeu! É... Fala... Fal logo? Fal Deixa aqui embaixo, hum. Crianças que você... Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber Crianças que vocês gostam, né? Não, não pra fazer essa parte não, mas sabe o que eu tava pensando? A gente falou, acabou Citando que a gente tava tá voltando Mas a gente não explicou nada, então não vai nem nada nessa conversa É mesmo? <risos> não, então já diz agora assim Aí no final eu falo, então deixa aqui nos comentários